Eu geralmente não faço roteiro para vídeo. Dessa vez eu fiz, porque o assunto é muito delicado. Mas vamos começar pelo começo. Eu estou fazendo esse vídeo com as ideias que eu formei antes de ler o livro. Na verdade, eu li o primeiro capítulo do livro e vi o primeiro episódio da série 13 Reasons Why. E eu achei que, com as pessoas muito assustadas, achando, pensando se devem ver a série ou não, se devem recomendar a série ou não, eu achei... Antes de mais nada, vamos falar genericamente sobre coisas que falam de suicídio. A gente deve ter medo delas ou a gente deve aproveitar essas coisas para pensar a respeito desse assunto, desse problema que é tão sério. Vamos chegar lá. É meio estranho, porque o suicídio é muito mais presente no dia a dia da gente do que a gente pensa. Eu recorri aos amigos para a gente fazer uma lista de filmes, livros e séries em que o suicídio é mostrado com uma forma bela, melhor dizendo, em que o suicídio é facilitado, assim, você vê o suicídio como uma coisa que pode ser uma solução para você nesses filmes, séries e livros. A lista tem mais de 30, você vai se surpreender com alguns, eu vou falar só no final, senão o vídeo vai ficar uma lista enorme de filmes. Então, se você não quiser ver a lista, né, não vai ter spoiler, eu só vou falar a série tal, tal, tal, tal, tal, tal, e tem três ou quatro que a gente acha que ajudam a superar o suicídio, tá? O impulso do suicídio. Aí, a primeira coisa que eu notei... Como é, como é que começa o vídeo? E antes de mais nada, eu tenho que falar com as pessoas que já tiveram esse impulso. E nesse momento eu tô saindo do meu roteiro. Porque eu acho que eu tenho que começar falando de mim mesmo. E das pessoas que já passaram pela minha vida. Algumas se foram, infelizmente, e outras estão comigo até hoje eu já pensei em me matar eu acho que isso é uma coisa importante para a gente saber porque às vezes a gente se sente sozinho como é um tabu as pessoas não falam por aí eu já pensei em me matar mas eu acho que é muito comum para o adolescente esse impulso muito comum então se você tem 12, 13, 14 anos e essa ideia passa pela sua cabeça isso não quer dizer que você seja uma pessoa marcada pelo destino as pessoas passam por isso no meu caso teria sido fácil porque uma pessoa foi me assaltar e falou que me atiraria em mim se eu não desse as coisas. E eu juro que eu parei parei por uns segundos. E pensei, é só não dar as coisas e meu problema está resolvido. Até hoje não sei muito bem porquê que eu não, eu não optei por enfrentar o cara. Não sei bem. Mas assim, eu tinha uma coisa que me ajudou muito. Eu vou falar dela. Segura aí. Mas eu acho que o mais importante é que isso foi a... 40 anos praticamente, e dali pra cá, eu não via naquela época muita perspectiva, muita chance da minha vida melhorar, mas cara, melhora, melhora, passa, sabe? Esse período de colégio, é mentira isso que dizem, viu? Ah, é, é, é, o bom da vida é ser adolescente, depois a vida toda é uma porcaria. Não é verdade, se você é uma pessoa que busca superar, busca seus... seus suas habilidades, suas qualidades. Cara, é muito mais legal ser adulto do que ser adolescente. Não vai nessa. Tem um monte de adulto recalcado aí, que é triste, que não gosta de ser adulto. E para você que é adulto e não gosta de ser adulto, queria ser criança de novo, pare e pense que dá para você refazer a sua vida e fazer uma vida boa para você. Né? Não tem a menor graça você passar 15 anos feliz e 70 anos triste. Isso não é sábio, isso não é nada. Né? O que, que eu tinha que me ajudou naquela época eu acho que as duas coisas mais importantes que você pode ter na verdade a coisa mais importante que você pode ter é amigo eu tinha bons amigos na época sempre tive pessoas com quem eu podia conversar nesse dia que eu fui assaltado poderia ter morrido eu fui conversar com uma amiga é... e ela me ajudou Eu falei assim cara eu nem fiquei nervoso e ela me ajudou porque ela me compreendeu e aí entra minha mensagem pra galera que não pensa em suicídio mas que fatalmente vai encontrar com pessoas que pensam em suicídio porque esse é o segundo maior motivo de morte no mundo hoje no brasil é o terceiro porque infelizmente a gente mata mais gente do que a gente se mata o que é muito ruim também então você vai encontrar alguém você provavelmente conhece alguém que está pensando nisso que já pensou nisso e você tem que ter empatia o teu papel não é meu deus não seja aquela pessoa idiota que fala que a pessoa que está pensando se suicidar é uma fraca, que é uma idiota. que é Idiota é você que pensa isso, tá? Você está sendo idiota nesse momento. Você não é uma pessoa idiota, você está sendo idiota, mal informado, mal informada nesse momento. Eu conheci muita gente que já pensou no suicídio algumas pessoas que fizeram. E todas elas eram pessoas incríveis. Estavam entre as pessoas mais interessantes, criativas, sensíveis que eu conheci Não contava com isso, eu vou deixar isso, sabe por quê? Porque esse amor, essa saudade que eu sinto agora dessas pessoas. Eu tenho para você também, sabe, que tá aí, um do outro lado assistindo e que acha que não tem perspectiva de vida nesse momento. Você tem e tem alguém perto de você que vai te entender, como eu tentei entender todas as pessoas. Teve um que eu não entendi. Eu tinha uns 15 anos e não, não soube conversar com ele não pode ajudar ele, não. também você que não, não pode ajudar alguém não vai se sentir culpado ou culpada por isso, porque às vezes não tem nada que a gente possa fazer mesmo, às vezes não, não basta ter um amigo, às vezes a coisa é mais complicada. Mas enfim, converse com alguém. Quando eu tinha uns 19 anos, você vê que não é só da adolescência, eu fui ler um livro que foi muito difícil para mim. É, minha família tem histórico de, de, de perturbação mental, eu estava num período de questionamento da religiosidade nessa época e eu fui ler um livro o sapateiro da mesma autora do de síbio e era sobre um assassino serial que ele achava que tinha recebia mensagens dos deuses ou coisa parecida e como estava nesse processo de achar que a minha própria crença era, era, um, era um delírio da minha cabeça eu não dei conta de ler o livro eu fechei nunca mais até hoje não li o livro hoje eu acho que eu já seria perfeitamente capaz de ler e fui procurar tanto amigos quanto uma psicanalista conversei com ela e foi mais um momento de superação porque eu acho que quando a gente encontra essas coisas que machucam a gente que é, é, é, pisam na nossa emoção de alguma forma que fazem a gente é, tremer nas bases eu acho que é uma chance muito especial da gente encontrar mais uma coisa interessante na vida mais uma capacidade nossa mais uma força nossa Onde que eu estou chegando, na final das contas? Você vai pegar filmes, livros e séries que vão colocar o suicídio de uma forma que ele pode parecer atraente, que ele pode parecer perturbador. E o atraente, eu acho que é mais perigoso do que o perturbador. Porque quando ele é perturbador, você fala assim, nossa, gente, esse personagem não merecia isso, não merecia passar por isso, não merecia morrer, não merecia ter esse desejo. Quando ele é atraente, é mais perigoso, você pode se identificar com aquilo. Mas... Procura pensar bem que quase sempre, né, quase sempre mesmo, vou diria que sempre, existe uma outra saída, sabe? A gente tem esse impulso instintivo do auto-sacrifício. não é só a gente. Um monte de animais têm esse impulso, é, é, é um, um instinto evolutivo que a gente tem. Porque quando a gente se sacrifica, quando a gente se oferece em sacrifício pelos outros, a gente acaba tendo uma vantagem competitiva e isso ficou gravado nos nossos nos nossos genes, de um monte de animal. Os primatas e os humanos, os homo sapiens, não são exceção. Então, existe esse impulso dentro da gente, tá? mas a gente não vive mais uma sociedade em que tem tigre pulando em cima da gente. Existem soluções melhores para tudo, existe soluções melhores que a violência, existe soluções melhores do que o sacrifício. Foi no final do século XIX, um cara chamado Durkheim, ele listou os tipos de suicídio. Eu vou falar o terceiro por último, porque eu acho que é o que tem muito a ver nesse momento que a gente vive. Eu acho que é importante a gente saber de onde que vem esse impulso, para a gente saber lidar com esse negócio. A gente tem o suicídio que acontece porque a gente está sozinho. A gente não tem mais laços afetivos, não tem mais família. As pessoas vão se afastando, a gente vai, vai perdendo as pessoas. É mais ou menos o que está em 13 Reasons Why. Pelo que eu notei, pelo primeiro capítulo, assim, e pelo primeiro episódio, você nota que deve ser por aí. Não tenho certeza que eu não vi a série ainda, mas tenho a impressão que é esse. E, cara, em geral, você sempre pode procurar pessoas, né? Você não precisa ficar sozinho, sozinha. O segundo é o causado pelo auto-sacrifício. A pessoa sente um impulso de se sacrificar pelos outros. Eu vou dar um exemplo feio, mas que é verdade. Homens bomba, terroristas, eles cometem esse tipo de suicídio. Você não quer ser levado por esse tipo de impulso também. A gente faz pequenos sacrifícios, sim. Poxa, não vou dormir essa noite porque eu vou ajudar aquele amigo. Mas nunca, nunca mesmo... Assim, Eu vou dizer nunca porque eu acho que na prática, para a sua vida, para a minha vida, nunca será. Uma opção de ajuda para o outro a gente se sacrificar. E a terceira forma, o terceiro impulso que toma o, a pessoa que está em situação de suicídio é quando as estruturas da sociedade estão se desfazendo. O que, que eu digo de estrutura da sociedade? A religião está perdendo seu sentido, suas estruturas. O Duca fala, compara o catolicismo, que tem uma estrutura hierárquica bem definida, com o protestantismo, que na época, final do século XIX, lembra disso, né? 1870, por aí, com o protestantismo, que tinha uma estrutura muito mais solta. Era mais comum o suicídio entre os protestantes do que os católicos. Quando você tem a política do jeito que está, que você vota e você acha que não vai adiantar nada porque a política está tomada pela corrupção, você também sente uma, uma desestruturação da sociedade. E a questão econômica também. Né? E a gente vive um momento muito assim, eu acho, que essa deve ser talvez a explicação de por que o suicídio tem aumentado tanto nesses últimos tempos que a gente passa, o nosso planeta passa, a nossa civilização, o planeta não passa por nada, né? a civilização passa por um momento em que todas as estruturas estão sendo refeitas. A gente não tinha voz porque não existia internet, agora a gente tem voz. E com isso muda toda a estrutura de poder, muda a imprensa, muda a política. Cara, eu vou falar com barulho mesmo. É um avião passando, eu acho. Não dá para parar esse assunto. Então, desculpa o barulho do avião, tá? Esse... O vídeo vai na íntegra, eu acho. acho que não vou fazer corte nenhum. Está muito alto. Bom, é rapidinho. Então ele fala esses três tipos de impulso, de coisas que levam ao impulso de encerrar a nossa própria vida. Nunca faça isso sem conversar, sem buscar bons amigos. Seus amigos são ruins, você está num, num meio estranho. Cara... Você vai achar outros meios, outros lugares, outras paixões. Não se deixa entrar naquela, numa sociedadezinha secreta. Às vezes a gente faz isso, a gente fecha muito nossas bolhas e acaba entrando num relacionamento abusivo. Falar em relacionamento abusivo, acho que são dois pontos importantes. Né? A gente tem muito relacionamento abusivo hoje em dia. Eu fiz um vídeo sobre um livro chamado The Gift of Fear, O Dom do Medo. É, vou colocar o link para ele aqui vale a pena ver para você reconhecer com mais facilidade quando você está em um relacionamento abusivo isso faz o mal terrível à alma e hum, não se feche numa bolha né a gente tem que ouvir opiniões diferentes mas também cuidado para você não ter uma bolha bizarra né uma bolha de gente que quer te fazer mal aliás eu podia aproveitar esse vídeo já tem 13 minutos não é tanto tempo assim para falar da tal da baleia azul né eu acho se for necessário eu faço um vídeo só sobre a baleia azul tá? mas eu tenho a impressão que grande parte da baleia azul que não o jogo não existe tá eu fiz um artigo sobre isso vou colocar o link na descrição o jogo o desafio de fato é, é um hoax até esse momento o momento que eu estou fazendo esse vídeo hoje espero que continue assim e acho que continuará assim porque é muito difícil você fazer um um negócio desse sem ser pego, e é crime você induzir as pessoas ao suicídio, óbvio. Então, mas a ideia do Roaxi o boato do suicídio do Baleia Azul, surgiu porque é, pareceu muito verossímil que as pessoas estariam seguindo listas de desafios que culminavam em se matar. É, e talvez isso, esse, essa história seja apelativa, porque os desafios acabam te dando uma razão para viver. Ah, eu vou superar esse obstáculo, eu vou superar isso, eu vou fazer essa loucura, eu vou fazer aquela loucura. E adolescente, ainda mais, né? eu fiz um monte de loucura quando eu era criança. Eu gostava de pular por cima de pedra, né? me machuquei diversas vezes. Mas uma coisa é você fazer esportes radicais. E outra coisa é você deixar que alguém perverso, mal, fique te conduzindo... A fazer coisas faça as suas aventuras de preferência com amigos porque aventura dá problema entendeu? de preferência não corra os riscos mas se você quiser muito se arriscar se arrisca com seus pais chama o teu pai para fazer caminhada na floresta é ótimo né vá pular de bug jump no lugar seguro a vida é cheia de desafios legais e hum, eu espero que e, e tem gente né eu tenho uma página no facebook para falar sobre a cultura e duas ou três pessoas já me perguntaram sobre como entrar no tal do jogo do baleia azul por causa do artigo que eu escrevi. É, as pessoas não leram o artigo, senão não teriam perguntado. É, então existe esse, esse interesse. Se você tem esse impulso, ah eu quero me desafiar, poxa gente, tem muito desafio legal para você fazer. Né? Se desafia a fazer uma pessoa rir, se desafia a su superar um limite, correr, a fazer um esporte. Esporte ajuda muito a depressão, viu? Eu devia fazer um vídeo sobre depressão. Eu acho que tem um vídeo que eu falei sobre um pouco sobre depressão. Vou colocar também o link aqui. É, espero que ajude também. Se achar legal, se achar que esse vídeo é pouco, comenta lá no vídeo. Pô, faz outro falando sobre isso, isso, isso. Que eu faço, beleza? É, é isso. Espero que o vídeo seja útil. Por favor, procura também outras opiniões. Eu não não sou um especialista da área, não sou psicanalista. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência com vocês. É... Se esse vídeo você acha que vai ser útil para alguém que você conhece, passa o vídeo para a pessoa. De repente, se você chegou até aqui no vídeo, clica no like ali para você saber tanto para eu saber que você gostou, quanto para se você cair aqui de novo alguma vez já está marcado no like você sabe que já viu. O vídeo aí de repente ah, já vi esse vídeo desse cara de repente eu gosto do canal do cara os meus vídeos são nessa pegada mais ou menos eu falo de livro falo de cinema falo um pouco da vida é isso esse assunto não podia deixar de lado é bom concluir né ou seja eu acho sim que a gente deve ver 13 reasons why se te perturbar vai conversar com alguém para de ver é... se você achar que vai te vai pirar tua cabeça Muda e tem muitas coisas. A lista, eu falei da lista. Será que ainda vai ter bateria para fazer a lista? Vai ter muito filme que vai te falar sobre isso. Eu vou para a lista. Vamos lá: filmes em que a, o suicídio é mostrado como uma solução interessante. Filmes, séries e livros: Inception, A Origem, O Pequeno Príncipe, Buffy, a Caça a Vampiros, A sereiazinha a de Anderson, Romeu e Julieta, Otelo, Os Miseráveis. A História do Sr. Sommer, do Susskind, Duna, Dragon Ball, o anime, O Advogado do Diabo, The Sea Inside, eu acho que é no profundo, mais profundo, Million Door Baby, O Tigre o Dragão, 47 Honnings, As Horas da Virginia Woolf, ótimo livro, mas... Thelma e Louise, Despedido em Las Vegas, Minha Vida Antes de Você, sai a série... Não tenho certeza. Alguns desses eu não tenho certeza, as pessoas me disseram. Invasões bárbaras, O Segredo do Abismo, um filme que é quase de. para criança. Mishima, Missão Marte, O Homem Bicentenário, Logan's Run, é uma série de televisão da década de 70. Eu juntei vários no item 27. Star Trek, Star Wars, Narnia, Senhor dos Anéis, todas essas obras praticamente, que são obras épicas, elas têm auto-sacrifício em algum momento e tem algum tipo de. Belo Suicídio, A Garota Dinamarquesa, Over the Garden Wall, são 29 e mais um monte embolado ali no 27, obras que eu acho que não, que, que te ajudam a não querer, a, te ajuda a sair desse ciclo de suicídio, Virgens Suicidas, do Jeff Eugenides, tem um livro e tem um filme, 13 Reasons Why, não vi ainda, mas eu tenho... Pelo que eu vejo das pessoas conversarem. é Inclusive a série mais comentada do Twitter dos últimos tempos. Ou seja, as pessoas estão falando no um assunto, então isso já é bom. Uh, Le Magazine de Suicídios É uma é um, um curta. Eu vou colocar o link para ele. Não, li ainda, não vi ainda, mas disseram que é interessante. E a série Gravity, que tem uma temporada só. E é sobre esse assunto. Eu vou colocar alguns links interessantes também na descrição. E é isso. Espero que o vídeo seja útil para você. Vida longa e próspera.